Hoje é dia de comemoração dupla por aqui, porque é dia dos pais e aniversário de um ano do canal. Então, vai ter bolo! Olá, meus lindos! E como eu disse, hoje é o aniversário de um ano aqui do canal. Estamos muito felizes com essa festa. Estamos não só muito felizes, como estamos audaciosos. Por isso que essa semana a gente vai fazer o quê? A gente vai transformar uma torta banoffee num bolo maravilhoso. Pelo menos na minha cabeça ele vai ficar maravilhoso e me acompanha então pra ver se esse negócio vai dar certo ou não vai. Mas se você já gosta desse tipo de receita, não esquece de deixar seu joinha nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque a gente tá aqui toda semana fazendo receita gostosa pra vocês. Então, vamos pros ingredientes! uma xícara e meia de açúcar, duas xícaras e meia de farinha de trigo, uma e meia colher de chá de fermento em pó, uma e meia colher de chá de bicarbonato de sódio, três ovos, uma xícara de iogurte natural, 150 gramas de manteiga e uma xícara de banana amassada. Vamos lá então começar a massa do nosso bolo. Aqui eu tenho minha manteiga. Preferencialmente, se vocês puderem, façam essa massa na batedeira, que vai sair bem, bem mais fácil, mas se você não tem batedeira, como eu aqui estou sem batedeira, você também pode fazer esse bolo. Estou aqui para provar para vocês. Então, aqui na minha manteiga, eu vou juntar o açúcar. A gente vai pegar um fouzinho, vai misturar essa manteiga com esse açúcar até ele dar uma leve esbranquiçada. Ah, é o último bolo que eu vou fazer sem batedeira. Agora que nossa manteiga já deu uma leve esbranquiçada, como vocês viram aí, a gente vai começar a adicionar os ovos. Eu vou aqui adicionar um ovo, misturar bem, misturar bem, misturar bem, depois disso que eu coloco outro ovo, mistura, mistura, depois coloco o último, tudo igualzinho, até adicionar todos os ovos. Então, vamos lá. Lembra sempre de quebrar o ovo no recipiente separado, porque se ovo estiver estragado, você não perde a sua receita inteira. Agora, depois de adicionar todos os nossos ovos, eu vou deixar minha massa aqui um minutinho. A gente vai fazer o quê? Vai amassar a banana. Eu tenho aqui cinco bananas. Pode ser que eu precise de todas, pode ser que não. O objetivo é encher aqui esse medozinho de uma xícara. Então, vamos lá. E aqui foi a minha última bananinha. Acabei utilizando todas as bananas. E só uma coisa, gente. Eu tô machucando as bananas agora, porque se eu deixasse elas prontas antes, elas iam ficar escuras. Então... Lembre sempre que banana escurece, então se você quiser preparar a mesa do seu bolo inteirinha antes e só colocar, já machucar a banana, você só mistura ela com as gotinhas de limão pra ela não ficar escura, porque isso vai interferir diretamente depois na cor do bolo no final. Tá, e a dica a gente segue. E aqui eu vou fazer o quê? Misturar minhas bananas na massa do bolo. Foi tudo outra coisa tá gente eu não sei se eu falei no começo mas antes de começar eu já untei duas formas de 20 cm de diâmetro com manteiga e farinha e já liguei meu forno a 180 graus para pré aquecer então são as coisas que você precisa fazer primeiro antes de começar qualquer bolo é o que? unte a forma primeiro porque é sempre mais fácil depois e lembre sempre de pré aquecer o forno agora a gente vai fazer o que? a gente vai começar a alternar a farinha Junto com o iogurte. Aqui eu tenho duas xícaras e meia de farinha de trigo. Essa farinha de trigo já está peneirada. Por isso que eu não vou peneirar ela de novo aqui. Mas importantíssimo. Não é um passo que você pula. Peneire a farinha porque vai fazer uma diferença real no final do seu bolo. Na fofura, na textura, em tudo. Então peneira a farinha de trigo, tá gente? Vamos lá. Um pouquinho de farinha. Eu vou mudar de instrumento aqui. Vou largar meu folhinho aqui e a gente vai começar a misturar a farinha, porque a massa tá começando a ficar pesada. E o iogurte aqui, ele tem o objetivo de trazer um pouco de acidez pra massa. E essa acidez só é que faz com que o bolo fique bem, bem, bem molhadinho. Sabe aquele bolo bem molhadinho que você não precisa nem regar? É esse bolo daqui. Ele fica maravilhoso. É isso agora. Por último, a gente adiciona o bicarbonato de sódio e o fermento em pó. E, gente, essa massa de bolo, ela é muito deliciosa. Se vocês quiserem, por exemplo, adicionar canela, canela com banana é uma combinação assim, aquela tradicional maravilhosa. Pode adicionar. Eu não tô adicionando canela aqui porque não é um sabor que vai no banoffee. E como eu quero fazer um bolo que lembre os sabores do off, eu não tô colocando a canela. Mas se vocês quiserem fazer esse bolo, só a massa do bolo e tomar com um cafezinho, esse bolo, ele é muito maravilhoso. Então fica a ideia de colocar uma canelinha se vocês quiserem. Agora eu vou só dividir meu bolo igualmente entre as duas formas, levar para assar, um forno pré-aquecido, como eu já falei, a 180 graus, por mais ou menos uma hora ou até que eu enfio o palito no centro do meu bolo. Eu vejo que ele está completamente assado porque o palito sai limpo. Agora, enquanto o nosso bolo está lá assando, a gente vai começar a fazer o nosso recheio. Como é que vai ser esse bolo? A gente vai fazer esse bolo de banana maravilhoso. A gente vai ele, que é com perfeito brigadeiro de doce de leite, já que banoffee leva doce de leite, e por cima a gente vai cobrir ele com chantilly. Eu acho que eu não disse isso no começo do vídeo, né? Ah, é, então tá aí, é isso. <risos> Vamos para a segunda parte da nossa receita, que é o nosso brigadeiro de doce de leite. Para isso, eu vou precisar do quê? Duas latas de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. E o que é que eu fiz com uma dessas latas de leite condensado? Eu cozinhei ela na panela de pressão por 30 minutos, até virar esse belíssimo doce de leite. Aqui eu tô usando doce de leite a partir da lata de leite condensado, como eu disse pra vocês. Mas se vocês não quiserem ter esse trabalho, você pode só comprar um potinho de doce de leite, usar um potinho de doce de leite de 400 gramas, uma lata de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Agora a gente vai fazer o que? Botar tudo na panela e mexer até dar o ponto do nosso brigadeiro. Vamos lembrar sempre, gente, que brigadeiro se faz em fogo médio pra baixo. Nada de fazer brigadeiro em fogo alto, senão vai virar aquele negócio empelotado que você não queria. E você vai dizer, ah, porque o meu não deu certo. O seu não deu certo porque você fez em fogo alto. Então, fogo baixo, paciência e vamos lá. Agora que nosso brigadeiro tá pronto, como vocês viram aí, eu vou colocar aquele num pratinho, cobrir com plástico filme e deixar esfriar completamente. A mesma coisa com o bolo, a gente vai deixar ele terminar de cozinhar, o meu ainda tá no forno. Quando ele estiver pronto, a gente vai tirar do forno, deixar esfriar e quando tudo estiver frio, eu volto com vocês para mostrar a montagem. E agora que nossos bolos estão frios o nosso recheio está frio também, a gente vai começar a montagem desse bolo. Que é que, para isso, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma assadeira do mesmo tamanho e de diâmetro da assadeira que a gente assou nossos bolos. Essa aqui tem 20 centímetros e é de fundo removível. Eu só postei um plástico filme embaixo do fundo para poder ficar mais fácil de remover depois. Mas caso você não tenha uma assadeira assim mais alta, você pode só botar um plástico acetato em volta dela que vai funcionar do mesmo jeito. E agora vamos começar a montagem. Esse é o nosso bolinho depois de várias horas na geladeira. Eu deixei aqui o meu de um dia o outro, que eu considero o tempo ideal. Mas se você não tiver esse tempo todo, você pode deixar ele umas 6 horas, que ele já vai ficar bom para você estruturar e poder montar a cobertura. Com o nosso bolinho pronto, eu só vou afastar ele aqui um pouquinho para o lado. E a gente vai fazer a nossa cobertura de cima. O que é o banoff? Bonafe é uma torta de, com a base de biscoito, o recheio de doce de leite, banana e por cima vai um chantilly. Então, o que, é que a gente vai fazer para botar por cima desse bolo um chantininho que eu vou ensinar para vocês agora é muito muito fácil e fica muito gostoso. Para fazer nosso chantininho eu tenho aqui. 500ml de chantilly, aquele chantilly de caixinha que você compra no supermercado já pronto. Ele tá bem, bem, bem gelado. É bom você deixar na geladeira pelo menos umas 12 horas ou uma meia horinha no freezer. Eu tenho aqui 200g de leite condensado e 50g de leite em pó. Vamos lá? Agora a gente vai fazer o que? Eu vou bater isso daqui até meu chantininho ganhar consistência. Depois eu vou adicionar o leite condensado e o leite em pó. E vocês vão acompanhar vocês não ver aqui de pertinho comigo. Nosso chantininho tá pronto aqui, bem bonitão Uma dica que eu vou dar pra vocês, gente Quando vocês estiverem fazendo, se vocês perceberem que você bateu demais Ele ficou com uma textura que quando você passa no bolo ele não tá lisinho Você pode fazer o que? Você pode pingar umas gotinhas de leite Ou umas gotinhas de água que você preferir E misturar esse chantininho bem pouquinho, viu gente? Aos pouquinhos, até você ver que ele ficou numa textura bonita Essa é a dica de ouro para quem faz chantininho Então anota aí que tá e tá dando presente pra vocês então agora eu vou cobrir meu bolo de forma bem despretensiosa, porque você já sabe, se você é novo aqui no canal, você ainda não sabe, mas se você já tá aqui há algum tempo, você já sabe o quê? Que eu não tenho talento nato nenhum para fazer coisas bonitas. Elas saem até gostosas, mas bonitas, é um, a parte que de talento natural Deus não me deu. Então a gente se esforça, a gente já melhorou muito, mas a gente se esforça para chegar lá. E se você é como eu, comenta aqui embaixo. E eu acho que eu não disse no começo do vídeo, mas esse bolo, o sabor dele foi escolhido, porque como eu já disse no começo, isso eu disse. Hoje é dia dos pais. E como este bolo é para o meu papai, e meu papai ama bolo de banana, eu fiz um bolo especial para ele. Então, já quero fazer o quê? Desde já, feliz dia dos pais para todos os outros papais aí que estão me assistindo. Beijinho. Vamos decorar nosso bolo. E esse é meu bolinho, eu fiz uma camada inicial aqui de chantininho, gente. O meu objetivo, vamos falar sobre objetivos e conquistas, é fazer um semi-naked. Por isso que as laterais estão assim, dando pra ver o bolo, por isso que o chantininho tá bem clarinho. Eu achei que ficou bonito. Comentem aí embaixo se vocês acharam que ficou bonito também. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou levar esse bolo pra geladeira por meia horinha pra esse chantininho ganhar mais um pouquinho de estrutura. Depois a gente vai terminar de decorar ele. E agora aqui está nosso, nosso bolinho, ele já ficou meia horinha na geladeira, o que eu tenho aqui na minha mesa? Eu tenho aqui uns biscoitinhos, aquele biscoitinho doce sem recheio, aquele tradicional que vocês já conhecem. Eu só triturei ele no liquidificador pra fazer um farelo pra gente poder botar por cima aqui na nossa decoração. Eu tenho aqui um doce de leite e uma textura mais líquida, que é para poder fazer aquele dripping, dripping que é aqueles... Aquelas gotinhas escorrendo pelo bolo E aqui eu peguei um pouquinho do chantinho e botei num saco de confeitar Gente, esse doce de leite aqui pode ser qualquer doce de leite da preferência de vocês E se o doce de leite de vocês, vocês verem que eu, Ah, eu comprei pra fazer o drip mas ele está muito grosso Mexe ele um pouquinho, bota num potinho, mexe com a colher Se ele ainda estiver muito grosso, vocês botam um pouquinho de creme de leite Bota no micro-ondas, mistura, mistura, mistura Até ele ficar na textura mais líquida, entendeu? Que é aí que vocês podem fazer o escorrido pelo bolo. Agora eu vou só fazer isso. Eu vou botar primeiro escorrido. Fazer umas rosetinhas. Eu tenho aqui um bico 1M. E depois jogar um pouquinho de biscoitinho por cima. E é isso. A gente espera aqui que bonito. do nosso bolinho, gente, eu tô emocionada ele ficou assim, como eu imaginei na minha cabeça o que para mim é um... uma vitória então, estou muito feliz vamos agora saber se está gostoso, como está bonito, né, porque eu estou achando muito bonito e se você não está achando bonito ah, você é feio tô brincando vou cortar aqui uma fatia eu virar para vocês verem. Vocês estão vendo esse bolo? Gente, hum, Tá muito perfeito por dentro. Paizinho, estou comendo, mas esse daqui é para você. Aqui, ó, cheio de banana, sem nenhum chocolate. Gente, meu pai não gosta de chocolate, eu sei, é estranho. Nossa, vocês precisam fazer esse bolo. Hum. Hum. É um nosso pai em formato de bolo. Muito. Tem. Você sente o doce de leite, você sente a banana. Tem esse chantilly por fora. Nossa. Nossa. É sério. Muito, muito bom. É isso, meus lindos, essa foi a nossa receita de hoje. Feliz dia dos pais, um beijo e até a próxima.